Bom dia pessoal, tudo beleza? Por aqui tamo indo é... Fugimos um pouco aqui do meu planejamento Não conseguimos ainda entrar na Argentina Porque tive um probleminha aqui com a emissão do seguro carta verde E a menina da seguradora lá disse que tinha uma Tinha uma vistoria pendente e por conta disso ela não conseguia emitir o que, que acontece? Esse carro aqui eu comprei ele é... e o dono anterior, o dono anterior na verdade tinha comprado ele no leilão, né? O carro de seguradora. E ele deve ter feito a manutenção, a... o reparo lá, né? E não deve ter passado o carro pela por essa vistoria. Eu sei que não consegui emitir ainda a carta verde. Também a gente. É... Esqueci o que eu ia falar. <risos> Aí também acaba que a gente atrasou um pouco no percurso, né? Ontem eu não consegui chegar aqui em Foz do Iguaçu. Cheguei aqui na cidadezinha, a... acho que é uns 90 km de Foz do Iguaçu. Dormimos em céu azul. E agora nós estamos, estamos seguindo. Vou dar uma passadinha. Em Fós de Iguaçu, para resolver essa situação da carta verde. E o carro também começou a dar um piadozinho ali. Eu acho que é o rolamento do esticador da correia aquele grilozinho que fica quando você liga o carro. Que não tinha, mas quando foi chegando ontem, a gente deu ferro. Uns 200 quilômetros de onde a gente dormiu, começou, a gente começou a observar esse chiado. Aí, para não entrar lá no território argentino com o carro. Com alguma coisa pra fazer Eu vou tentar resolver essa situação aqui mesmo Hoje o dia Ontem a gente chegou debaixo de chuva Muita chuva Foi até um dos motivos também que não deu pra chegar Em Foz do Iguaçu Que aí acaba atrasando No trajeto, né E agora amanheceu um diazão Ensolarado Bom demais Aí o diazão Ensolarado, nem parece que Saiu aquela tempestade ontem aqui. <música> Meu povo, tá estamos me chegando agora em Foz do Iguaçu Já Estamos aqui, na verdade, próximo ao centro seguir direto é Paraguai na travessia aqui pro Paraguai o carro deu um probleminha a gente já deixou ele ali na mecânica na M, mecânica MG o Chaco está dando um grau lá pra gente e provavelmente algum algum perrenguezinho ali envolvendo a, o esticador da correia aí ficou, ele ficou de confirmar se era isso mesmo vai precisar trocar e, enquanto isso, já que a gente está aqui vamos dar uma chegadinha aqui no Paraguai e ver como é que estão, estão os preços ali, né? Só caroçando mesmo. <risos> fazer um ranguinho aqui no Brazos Burger. É, o dia hoje foi longo, mas a gente conseguiu resolver boa parte da, dos problemas, né? Do carro, a gente conseguiu a mecânica MG e o Jackson foi super antecior, antecioso, né? Resolveu o problema para a gente, é, deu uma prioridade lá na, no conserto do carro e resolveu, né? Era só trocar o tensor, o tensor da correia que tinha quebrado aí a gente pegou um hotelzinho aqui para passar a noite e amanhã a gente ainda tá aguardando também a pendência da carta verde né porque esse carro meu aí na verdade era um carro que foi adquirido através de leilão de seguradora e eu acredito que isso deve ter impactado aí porque da outra vez que eu fiz o seguro carta verde da moto não precisou nada disso e aí dessa vez precisou de uma vistoria o rapaz fez a vistoria hoje e aí ficou de liberar no sistema amanhã. Ah, então só amanhã que a gente vai estar tá conseguindo aí fazer a fronteira ali para descer para a Argentina, beleza? E o dia acabou assim. Valeu! Fala alguma coisa! Ah! <risos> Bom dia meu povo! Ainda não conseguimos ir para a Argentina! Estou com um probleminha aqui com a emissão da Carta Verde. Enquanto a gente tenta desenrolar ali Vamos dar uma chegadinha aqui no marco das, da tríplice fronteira Em 200 metros, seu destino estará à esquerda Esquerda estacionamento de veículos é só das vans, né? Aqui é o estacionamento de banco, é de veículo, mas. Tá fechado lá? Tá, não tá? mas. Até uma porta aberta aqui. Mas eu acho que é fechado O povo tá entrando. Tem o estacionamento lá que é de veículos, Que aqui é só de vão, tá vendo o estacionamento uh -huh. Aham Eu acho que eles fecharam ali. Vez só, só 14, né? uhum. Então chegamos aqui no marco, parece que é fechado, só abre às 14 horas. Fala família, estou aqui no marco da Tríplice Fronteira no paraguai não consegui ainda fazer a, a entrada na argentina porque estou precisando do seguro carta verde e aí como o carro eu acho que o carro é adquirido de seguradora né a rave aí eles estão exigindo essa, essa vistoria a gente fez a vistoria ontem à tarde quando a gente já tinha tá, chegado aqui e mas até agora não liberaram Aí eu dei uma passadinha ali na seguradora e ele, a Cris, pegou, que é a corretora lá, me orientou de repente tentar fazer ali próximo da fronteira. Não tá muito fácil pra gente, não. Ai, ai, cara. A gente veio fazer uma visita aqui na, no Marco das, da Tríplice Fronteira, né? Na, no lado brasileiro. Aí tá fechado, cara. estão em reforma aqui. E a previsão de abertura ali é só às 14 horas. A partir das 14 horas. Eita danado! Bora que a gente é resiliente. E a novela da Carta Verde continua. Vou ver se eu consigo fazer ela aqui numa outra seguradora Porque até agora nada Quero ir pra Argentina, bicho! Agora sim, agora a gente vai Consegui resolver o problema aqui da carta verde Vem aqui, ó Seguro carta verde, fica já nessa, na via de acesso aqui A aduana Foi rapidinho, a Marli resolveu pra mim em questão de 7 minutinhos Foi super prático e ainda tu pode fazer um câmbio aqui. A cotação aqui tá bem melhor, viu? Cara, foi show! Valeu! Vambora, gente!